E aí galera do canal tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar as recomendações do Ficube. E aí pessoal, vocês acreditam no Ficube? O que vocês acham do Ficube? Então neste vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu utilizo as recomendações do Ficube, utilizando o site da Barnese. Ah! Então pessoal, olha só. Aqui é o Ficube. Ontem é, eu recebi essa recomendação, porém eu estava dormindo, né? Não consegui ver. Aí, ó, aqui é a tela do Ficube. Aqui no Ficube tem um prisma, ó. Eu contratei o serviço de criptomoeda. Tá aí, eu venho aqui no menu, ó, criptoativos. E aqui ele me mostra o prisma dos criptoativos se eu quiser ver os que estão é, com melhores condições para estar tá dando entrada eu clico aqui em variações e aqui ele me mostra ó, os melhores aqui ó olha só esse fat ó tá verdinho esse cerro tá verdinho esses pessoal são os melhores para estar dando entrada aqui no momento ó vamos ver aqui no diário olha aqui ó você pode ver as mimas estão maravilhosamente aqui ó, em ordem, a roxinha em cima da azul, a laranjada em cima da dourada, e eu gosto de usar muito o Mimas simples né, que a vermelha ó, a, a 8 em cima da 34, em cima da 144, em cima da 610, então aqui é, é, é o perfeito para a gente estar tá, é, no criptoativo, ativo né, ó aqui a gente dá uma brincadinha aqui ó na previsão olha só e olha só que legal então pessoal a moeda que é, eles mandaram a indicação foi essa aqui ó aqui ó recomendações olha só eu recebi aqui ó médio prazo aqui ó FTX olha só pessoal aqui ó ele me deu ah, o preço máximo para entrada é 59, O preço de compra R$ é 55,46. Aqui, ó. O objetivo R$ 83,78. E o stop loss a gente coloca em R$ Aqui, pessoal. É, o gráfico. Vamos ver como que está o gráfico. Se está, se está maravilhoso. Olha só, pessoal. Olha só isso aqui. Que condição é essa, pessoal? É isso aqui, ó. Ó. É isso aqui, ó. Não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar, ó. Vermelhinha em cima da azul, em cima da laranjada, em cima da pretinha. Então, pessoal, vamos fazer essa Como é que a gente faz isso aqui? Eu vou fazer minha compra, a, é, o valor tem que estar tá abaixo de 59 e acima de 55,43, 46. Eu venho aqui no na Binance Vou logar, Entra aqui ó, já tá aqui ó, FTT, ó tá em 57,28. Vamos lá, eu vou fazer uma compra aqui ó, a mercado. Vou colocar aqui ó, 100%, que eu tenho alguns dólares e clico em comprar. Pronto. Vou aqui em histórico, histórico, Olha aí pessoal. Fez a compra aí, ó. Em 57 e 28. A compra foi feita em 57 e 28. Então, o valor que ele me recomendou era acima de 55 e 46 e abaixo de 59. Então, eu comprei aí na faixa certa, entre um e outro. Agora, pessoal, como que eu configuro isso aqui, ó. O Stop Loss e o objetivo para ele executar automaticamente. Pessoal, eu utilizo a opção oco porque a opção oco ela me diz é, duas opções de venda é, tanto para cima quando alcançar o objetivo tanto para baixo se cair então eu venho aqui ó em onde tá marketing agora primeiro eu coloco aqui vender né aqui em cima e aqui eu coloco o oco o oco pessoal é porque ele me dá duas opções né de venda tanto para cima quanto para baixo, certo? Então tá aqui, ó. Aqui pessoal, onde tem stop limit, é onde eu vou colocar o meu stop, certo? Então aqui, ó. Quanto que a recomendação falou? 47. Aí eu venho aqui, coloco 47 aqui e coloco 47 aqui, certo? Feito. Então meu stop loss eu já coloquei que é 47 aqui pessoal você poderia colocar aqui é 40, 47 e 47 que seja antes desse último aqui é 47 para baixo poderia ser 48 48 e 90 para não correr o risco de pular nosso stop Certo, pessoal? Porque ele vai vir descendo, descendo, descendo, descendo, descendo. Aí, entre 48, 70 e 47, ele executa o nosso stop. Se ele chegar até aqui. E aqui em cima, pessoal, a gente coloca o, o nosso preço de venda, que é o quê? 83,78. 83,78. 78, 78 Correto? 83,78. Então, pessoal, é assim, ó. Olha só como que funciona a regra OCO aqui, né? Olha só. Se ele chegar até 83, se ela subir e chegar até 83,78, ela vende. Se por acaso melou, deu errado, o Bitcoin caiu e ela começar a derreter, se ela bater entre 48, 90 e 47, ela vende. Certo? Stop lossinho para garantir aí que a gente não perca muito. Beleza? Aqui, pessoal, eu digo em quantia ó, 100% da minha compra e clica aqui, ó, vender. Confirmo. Belezinha? Olha só aqui embaixo, pessoal, o que é que vai ser executado. Tá vendo aqui, ó? As duas funções, ó, já apareceu aqui para mim, ó. Ó. O stop loss entre 47 e 48,90 se vi caindo, né? E o a venda fica onde? Em 83 e 78. Então, pessoal, é assim que utiliza é, o stop loss e é assim, pessoal, que a gente utiliza aqui a recomendação aqui do Ficube, né? Lembrando aqui, ó, o Ficube, é, quando você contrata o Ficube, ele sempre lhe dá recomendações, ó. ó hoje a gente tem três recomendações, ó, certo? Então, pessoal, é, se você não conhece o Ficube, vou deixar o link na descrição. Caso você tenha interesse né, em estar tá conhecendo aí o Ficube. É, eu contratei o Ficub, é, acho que tem uns 15 dias já tirei né o valor do investimento aqui fica em 600 e poucos reais cara mas é muito bom aqui ó só esse prisma aqui ó para você tá é, vendo aqui ó as moedas estão se estão se tão, é quais que estão em tendência de alta qual que estão em tendência de baixa para você não tá entrando em cripto aí que que que vai dar errado é muito massa então pessoal, espero ter ajudado vocês, um forte abraço aí, qualquer dúvida pode deixar uma pergunta aí que a gente vai estar respondendo, valeu, tchau tchau e fui!